De volta diretamente então da casa Do Andy aqui em Toy Story O mundo de Toy Box que a gente tinha parado aqui No último episódio de Kingdom Hearts 3 Eu já vou abrir aqui um Dá que tá aqui do provavelmente é o mapa né Mano, pra mim essa aqui é a melhor, a melhor É o melhor cenário, velho Tipo, tá com... Tá com a, a música é muito Da hora Cupo Coins Tá bom, tenho preço das coisas, aqui eu não vou fazer nada ainda Olha só, Warhammer 5 e 4 e Clockwork Shield, eu vou comprar os dois Warhammer e Clockwork Shield Um é pro Donald e o outro é pro Pateta Vamos vir aqui em equipamentos, Donald Magic Mage Staff Vai pra, aham, oh, oh, oh, oh, moleque, Warhammer Armor, não tenho nada pra ele ainda, acessório também não E o Pateta, vamos pro Clockwork Shield, ele vai diminuir a Resistência de fogo, mas vai aumentar A resistência em aero, não tem problema Tá de boa Então, beleza, vamos seguir, né, pra onde a gente tinha aqui, então a gente tem que ir lá pra. pra. Pra loja de brinquedos, né? A gente tem que sair lá na rua. Eu vou pegar só uns baúzinhos que eu lembro que tinha aqui na demo. <risos> aqui, ó. Daquela exploradinha monstro, né? Mithril Jam. Tem mais aqui? <risos> Não. <risos> Não. <risos> aqui embaixo. Ah, aqui embaixo tem baú embaixo da cama. Ei, Hey, I think that's <risos> a Lucky Emblem. Hey, eu acho que é um Lucky Emblem. É <risos> um.. Emblema da sorte, né? Tô sem pulo duplo, ainda tá, tá ruim. Mas beleza, acho que eu peguei tudo que tinha que pegar aqui dentro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Tá com Heartless em aqui já, hein? Vou usar magia. Vou pegar o cara de fogo lá em cima, boa! Mano, olha que legal, olha que legal! Isso aqui eu vi na. No, na, na demo que eu joguei lá na BGS, eu vou ficar eu vou pra vocês um negócio mó da hora que tem aqui, peraí! Show! Isso aqui é tipo uma Wisdom Form, né? Essa double Arrow Guns. matar o ali. Mais alguém? Não. Então, olha só que legal. Eu não sei se vocês são viciados em Toy Story tanto quanto eu, mas no Toy Story 2, vocês lembram que começa. Qual que é a, qual que é a, a história do Toy Story 2, né? Tem lá, tipo, ó, vai ter a venda de usados e a mãe do Andy coloca sem assim, querer os bonecos dele pra vender, né? Coloca, acho que, o, o Woody pra vender ou o Buzz e aí ele sai atrás. Então, olha só que legal. Yard Sale, aqui, ó. A placa do Toy Story 2. Sobre a venda de usados que a Monguente estava fazendo no jardim, tá ligado? Tipo, a venda de jardim, né? Então, Galaxy, Galaxy Toy é onde a gente fez aí Então, olha que da hora, velho. A placa de venda do jardim aqui, mano. Tipo, é muito da hora, tá ligado? Os caras pensaram em tudo, velho. Tipo, nas referências, tá ligado? Muito, muito, muito, muito, muito legal. Muito legal. Olha, o jogo tá travando. Ah, tá bom, beleza, beleza. Deixa eu dar uma acertada aqui. Aproveitar aqui, ó. Pra, pra galera que não sabe, eu estou ao vivo todos os dias no Pipocano.live Live. Aqui, ó. Beleza. Ó, oh, tem uma cama elástica. Massa esse ataque. Bora, vamos que vamos. Agora sim, man. Aí sim, Vitinho. Agora sim, leque. Lembrando então, mais uma vez, vocês podem acompanhar as livestreams todos os dias em pipocano.live, velho. É só digitar no navegador aí e entrar, velho. Se você ainda não curte a página do Pipocano, curte aí pra você não perder nenhuma live. E se você tá no YouTube assistindo, não esquece de deixar o like favorito nesse vídeo aqui. E se inscrever no canal pra não perder nenhum episódio da série de Kingdom Hearts 3. Tem resumo de Kingdom Hearts 1, resumo de Team of resumo de Kingdom Hearts 2. Aproveita aí que tem muito Kingdom Hearts aqui no canal, velho. Eu sou o cara do Kingdom Hearts. Sou conhecido como o cara do Kingdom Hearts, cara. Então, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo sobre Kingdom Hearts. Vixe. Peguei tudo daqui, hein? Mano, olha esse mapa, velho. É muito da hora, mano. Você pode, tipo, andar na rua, tá ligado? É aberto pra caramba. Bonito. Nossa, legal demais, velho. Muito, muito, muito, muito da hora. As batalhas estão fáceis de entender. Eu achei que ia ficar uma... Porque na demo... Qual que era o problema da demo? Uma puta confusão na tela porque estava muito, muito aperta tá ligado? Agora não tá tão AP, Você está de boa. Tipo, dá pra entender o que está acontecendo na tela. Tá muito suave. tá muito gostoso, velho. E tá bonito, né, velho? Só parei finalizar aqui já. Eu não tenho muita paciência para esse pirate Não. ó. Foi geral? Tem mais? Foi geral. Aqui eu tenho o um auto-shot. O problema dessa. dessa. dessa. é que ela não tem uma finalização, né? Essa chave. Ela já tira, né? Ela já é OP demais, né? Mano, essa música é demais, velho. Meu Deus! Aí. Peguei esse cara aqui, nice. Show de bola, show de bola. Vamos seguir, vamos seguir. Bora estamos chegando na, na loja tem que chegar na loja de brinquedos né na Toy Galaxy Galáxia dos Brinquedos Galaxy Toys <risos> <risos> Hey, why doesn't that toy move? I guess it hasn't figured it out figured what out I can make it move for you uh -huh. you're from the dream the first of the xeonorts I'm so honored you remember me Os pri o primeiro dos Xehanorts, né o young Xehanort. <laughs> Look out! Whoa! One heart's shadows fill the emptiness of another. See how they bring him to life? Like heartless and nobodies, they fit together. Enough! Why are you doing this? There's a darkness we are missing and must reclaim. The way hearts connect in this world can provide us with a clue. So we made a copy of the world and then pulled those hearts apart. Mm -hmm. I wonder how you'll handle the strain. Wait! What does that mean? Don't let me down. <clears throat> <Well>. <coughs> <coughs> oh, <coughs> oh, oh. oh no! Buddy, what is going on? Is this toy a friend or foe? I think we've got our answer. <laughs> yeah, if the Heartless know how to do it, there's no reason you can't. Do what? <laughs> Brilliant. I'm on it. Se os Heartless podem, por que eu não posso também, né? Tá, beleza Toma! É muita bala, é muita bala nos Heartless, tiozão Posso dar um punch aqui, eu tenho um soco aqui no X, beleza E tem um booster aqui também, show de bola Danger Dash, tá, eu posso dar um quadrado aqui com um Danger Dash Na hora que eu estiver no perigo, mas eu também posso dar um soco na cara dos otários Toma, velho, toma, toma, toma, toma Esse vermelho aqui deve ser o mais forte, né? Opa, já caiu o azul O azul já era, o azul já era Vamos no outro azul, vamos no outro azul, vermelho eu pego por último, vermelho eu pego por último. Ó o um soco! Aê, velho! O Pateta passou de level. Toma. Ah, aqui tem vários inimigos mostrando em vermelho, agora que eu vi. Sai de perto, opa, matei o vermelho ali. Bateu o, o vermelho, agora falta aqui vocês aqui, né? Aqui são os menorzinhos, os menorzinhos. Ele tá tentando entrar no robô ali, tá tentando entrar no robô, não vai entrar no robô não! Não, meu irmãozinho Epa, tem mais dois Tem mais dois Eu saí Não era pra injetar Volta pra dentro Pertei o botou errado Era pra... Aqui, ó Travar a mira trava a mira Danger dash Punch Punch Aê, caralho Mais defesa e mais mágica Meu Deus, tem mais um vermelho Como é que tá minha vida? Como é que tá minha vida de robô? Tá bom Minha vida de robô tá suave Tá suave Cai no chão aí, meu irmãozinho Não vai ficar em pé não, tiozão Já era um Já era mais um qual você agora Você Toma, soco! Soco do robô, meu! Brincadeira, bicho! Alvivaço aí, meu! Eita! Toma! Aê, brincadeira, meu! Agora tem mais dois aqui, tem mais dois aqui, vamos pegar, vamos pegar, vem! Vem, você! Soco, pá! Toma, cai no chão, cai no chão! Aê, moleque! 57 XP, hein? falta mil para passar de level, mil para passar de level! Ai, ai, ai, ai essa doeu! E um Charge, já, meu Deus, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, com pouca vida, tá, tá, tá, tá, não consegue, né, contra o pai aqui. Buzz. It's nothing. I'm confused.: hmm? That guy in the black coat. did he say he made a copy of the real world? What's that mean?: It probably means they split this world in two. Your friends in one world, us in the other. only one of the worlds is real, and the other is just really convincing có. That's right, you're from a video game. Hmm. Well, maybe in your game that's how things work. But here in reality, you can't split worlds. Uh -huh. This is ridiculous. Let's go. I admit, it does sound just a little far-fetched. But say we have oh. been taken to some kind of alternate world. That would explain why your laser's real. And is it really that crazy? Worse than evil emperors and protecting the galaxy? Any of that ring a bell? <coughs> Point taken. But that just means these strangers are part of the delusion. And I say it's time we parted ways and went home. Thought we were friends, not strangers.. Look, I get that it seems weird. But we know something's wrong with this place. We should stick together. Sora's right. They helped with the intruders. So they might help find our friends. They have been there for us so far. You can't deny that. Come on. Every toy deserves a fair shake. Am I right? Tell it to that toy over there. <gasps> hmm. Sheriff, sir! Huh? Rex has just been dino napped! What's that? <coughs> My men saw him get hauled up to the second floor, sir! And Ham and the aliens are MIA! Come on! We have got to find them! Please, let us help! Yeah! Well, Buzz, do you really think we can save our friends on our own? We didn't get very far before. We gotta take all the help we can get. Don't worry. Hmm? Sora can be mm. reckless. Uh -huh. And Donald rumbles a lot. It's true. But you can trust him. How suspect you are. It's true. Huh? He does? <laughs> See, they don't seem bad. Am I right, Buzz? Okay, fine. We do need the extra help. But just so we're clear, I remain skeptical about this. <laughs> I'll work with you till we find our friends. Okay. Thanks for the help, Sora, Donald, Goofy. My troops will return to the field, What? sir! Ooh. This ascent is gonna be rather tricky. Too bad we're not strapped to a rocket, huh? Hey, think we could use that? Oh. It's perfect. Come on, guys! Bom, então basicamente o que estava acontecendo é que o Buzz ainda não tá confiando totalmente na gente, ele ainda acha, tá achando tudo muito estranho. A gente tem a teoria de que o mundo foi dividido em dois, e é por isso que a gente está num mundo fake, e o Andy, e a mãe e a Molly estão no mundo de verdade, né? Por isso que a gente não viu eles. E a gente agora descobriu que o Rex, né, o Buzz aí não tava gostando de ficar muito com a gente falou que não queria acreditar muito na gente, mas o Rex foi sequestrado, ou dinossauro Ou dino, dino raptado tá ligado? Então a gente, e ele foi lá pro segundo andar Então o Buzz falou, beleza, mas vocês podem ajudar a gente pelo, pelo, pelo menos por enquanto Pra achar o Rex E é isso que a gente vai fazer, vamos ajudar o Buzz E o wood a achar o Rex Que parece que foi sequestrado aí, né? Deixa eu ver se eu acho algum itemzinho por aqui Mas parece que não tem, mano, os mapas tão gigantes Eu já falei isso 15 vezes Mas eu não consigo, tipo, não falar Ai que legal, caiu a placa Eu na placa ela caiu ah, <risos> que da hora! Tá, vamos continuar subindo. Parece que não tem nada por aqui. Qualquer coisa, se tiver mais tarde, eu volto pegar. Não tem problema, não. Tá, aqui parece um lugar pra gente entrar. Vamos entrar por aqui. Opa, aqui tem um baú, ó. Aqui, um Toys, Um dino rápido. Isso, foi um dino rápido. <risos> o Patrick falou aí: foi um dino rápido. É isso mesmo que foi. Beleza. Eita, uou. Hum, três rails. Tá, tem três e cada lugares. Um, um lugar eu acho que eu vou pelo três aqui. Oh, vamos subir. Tá, mas era o amarelo que eu tinha que pegar. Agora eu já achei aqui. Vamos aqui no 2. Beleza, estou no segundo andar aqui. Vamos usar um Fire Force aqui no meio já pra aí. Nice. Cadê o robôzão? O robôzão é já? <risos> que é essa voz, velho? Ai, ai! Vai, vai, paradinho no lugar, paradinho um lugar. Vai que vai dar. Ai, show. Rage Form, hein? Fodendo dentro eu Rage Form. Tá bom, vai de Rage Form. Hahaha! <risos> Olha a Dark Form agora chama Rage Form, velho. É muito louca. Tá, tem alguma coisa por aqui. Alguém? Não, somebody, somebody, no. Gigas. Vamos ver se aqui dentro tem alguém. Mano, gigante o mapa, né, velho? Parece que agora deu certo, hein? Uau! Uau! Uau! Uau! Uau! Uau! Uau! Uau! You guys hear something? Hmm, what's that? Oh. Something feels wrong. Oh! Oh! <laughs> Another toys being controlled! Buzz, you sure? Se wanted to play nice then it should have stayed away from my <risos> caramba são dois Massa que ali. vão finish Vem de forma absurda. Ah, um splash run aqui. Ah, Essas finalizações de brinquedo da Disney não são tão legais. Já vou avisando agora que eu não achei isso muito da hora. Achei meio paia. Algumas são boas, algumas são bem paia. Eu prendi o cara no meio das águas aqui, tio. Ah, beleza, matei. Ah, preciso colocar os outros copos que eu tenho, velho. Peguei uns copos novos pro Sora, umas habilidades novas que eu preciso pegar. O aqui na porrada. Ai ai, não um Fira. Tá quase, tá quase. Já era, velho. Level 12 Wood, a gente conseguiu Speed Slash. Olha que legal, a chave dele também fica na cutscene, né? a chave que eu escolhi, que eu tô usando. Rex é muito bom, né, velho? Oh. Nice moves, Rex. That was great. Great? Really? Would you say I was impressive? Very impressive, Rex. We couldn't look away. Hooray! Oh, that makes me so happy. Were you watching too? Did you see what I did? I was going some. Listen, but I Rex, think I might have actually achieved you... something close to Earth for Rex. Do you know where the others were taken? What do you mean? Did something bad happen? Back to square one. Oh, great. Huh? Sarge, have you got a status report? Sir, one of my men just located Ham forward of our position in babies and toddlers. <coughs> The corporal was debriefing him, but something must have gone wrong. All radio contact has been lost. <coughs> Anything more specific we can go on? Right before I lost contact, I heard music with some sort of sonic interference. Music? You think it could be the Heartless? It's Let's find out. I agree. Bora descobrir o que aconteceu então, né? Actually, I think I'll head back and wait by the entrance. I'm sure those vents are gonna be much too narrow for my big dinosaur tail. Really? Eu sure you'd que uh -huh. Rex está right. certo. Besides, we precisamos de lookout na entrada. É uma missão importante. Você pode fazer? Sim, senhor. Sim, senhor. Bora vamos seguir. Tá, eu preciso ir por cima do Sessão de bonecas, beleza. Vamos tentar chegar na sessão de bonecas, então, né? Tem uns... Umas action figure animal, né? Through the vents. Through the vents, through the vents. Acho que eu tenho que subir lá pelos, pelos... Por aqueles, aqueles... Aqueles corregadores, né? Que a gente tava. Vamos por City de the Bora. A galera que tá perguntando os horários de live: Ah, vai rolar de manhã, vai rolar à noite. Cara, as lives vão rolar quando eu achar que tem que rolar. Por isso que eu fico, eu, tipo, fico ligado no Twitter. Porque se eu tiver a fim de jogar de manhã, eu vou jogar de manhã, entendeu? Tipo, é que eu tô. Eu, eu não fiz meu outro save do game ainda, né? O dia eu devia ter feito. Mas eu ainda não fiz meu outro save, então eu estou jogando só na live. Então, velho, sempre que, sempre que eu tiver a oportunidade de jogar, eu vou jogar. Desculpa aí. A noite, de dia, de madrugada, de manhã... Por isso que eu digo, o melhor jeito de você acompanhar aqui, pode ser que seja tanto nas lives, né, beleza? Mas também pode ser no, na, na, na, no, no canal, assim, começar a sair, né? Amanhã, quinta-feira, acho que vai começar a sair já os vídeos no YouTube. E aí, a galera já pode acompanhar por lá, né? Você que já está aqui no YouTube, já está acompanhando por aqui, né? Já tá sem um não tempo aqui no YouTube. Né? Ah, esqueci de usar o um filme. Esqueci de colocar a habilidade de novo. Eita! Sai de perto, mano. Cadê? Tem mais um. Não, já foi todo mundo. Foi todo mundo, beleza. Tá, eu vou subir por aqui de novo, velho. Eu não sei se é por aqui que tem que subir, mas eu vou subir por aqui. Pelo azul aqui. Agora desceu lá da porrada, velho. High score 999 aqui é de ninja. Uh... Onde será que é a seção de bonecas? Acho que é ali, hein? ó oh, ali parece que tem um castelo do outro lado. Eu acho que vai ser ali do lado, vamos ver. Eu esqueci que eu posso fazer isso aqui, né? Tipo Homem-Aranha. Eu venho aqui e... Assim, ó. Oh, vixi, já uso aqui, já do outro. Ai, pula. Eu não consigo. Eu ainda caí, velho. Não consigo, não consigo. Um azul. Subiu. Olha, uh! Lovely Party! Ali parece parece ser um negócio de boneca, não parece? Lovely Party? Aqui também eu posso entrar por aqui? Ah não, aqui tá fechado, né? Isso aqui tá fechado. Tá fechado, beleza. <risos> Vou usar um link. <risos> Pegar geral aqui ó. Matar todo mundo. Tamanho do meu gato velho, meu gato gordo. Vou é já. Vai lá, gato gordo, manda ver. Só foram 51 hits, né? Bateu o recorde de novo. Então, eu também estou achando, tem uma galera aqui falando, né, acho que foi o Shang que falou aqui nos comentários da live também, né? Lembrando que você pode interagir comigo nas live streams, hein, mano, diretamente, aí eu vou lendo e vou comentando. Mas, é... E está tendo muita finalização mesmo, né, mano, a gente até fica meio confuso, tipo, tá rolando muita finalização. Mas é, beleza, né, é isso aí. Tá fechada a loja de bonecas ah. Posso ir por aqui? Não... Olha os bonecos tá fechado. Vamos ali naquele play land, ali play o quê? Play place. Vamos no play place ali para ver bem. No play place. Ai ai. Vamos botar ouros vai. Vamos abrir Red agora aparece pelo jeito quando a gente tá com a com a vida bem no mico, né, velho? Tá com a vida no mico, o Red aparece para salvar a gente. No fim das contas, antes era para ferrar, agora é para salvar. Lembra Dark Form? Meu Deus, era só para a gente se ferrar naquilo lá. Onde está a parte das bonecas? Eu preciso para as partes das bonecas, hein? Vamos ali. Ali no, no, play... no play... Opa! Save point. Save point salva. Sim. Sim. Caixa registradora. Aqui, bits and Bugs. Aham, aqui é o Beats and Bugs. Então é por aqui que eu tenho que subir. Ali, ali, achei! Achei, achei, achei! Aqui, aqui, aqui, achei, achei, achei. Achei, achei. Uh! Aqui, caralho. Aê molecada, aí sim, pô. Estamos aqui nas ventilação, nas ventilação. Vamos pegar, vamos pegar geral. Agora sim! Aham! Olha o gordão! Olha o gordão! Mata o gordinho! Mata o gordinho! Mata o, o gordinho! Tá pegando fogo, bicho! Brincadeira, meu! Tá com fome, gatinha! Foi, foi! Vamos continuar aqui pela ventilação. Buzzwood, venham comigo! Opa! Vamos subir pra cá primeiro. Primeiro no mais baixo e depois no mais alto, né, time? Tem que aprender, né, clã? Primeiro no mais alto, depois no mais, Primeiro no mais baixo e depois no mais alto. Pior que eu vou me perder aqui, hein? Eu até vendo. Recofuser! Refocuser! É refocuser, eu falo Recofuser, mas é Refocuser. Eita, bicho! Que é isso? Ai, ai, que é isso? Tô indo, tô indo, mas tô indo. Tô indo, tô indo, o que eu tenho que fazer? Ah, tá preciso destruir aqui. Tá bom. Ó. Isso foi massa, hein? Isso foi massa, hein? Beleza, tem mais um aqui. Aí tem outro. Ai, ai, ai. ai. Foram todos, foram todos. Não, agora foi, foi tudo, foi tudo. Eu preciso passar aqui agora, né? Nice. Opa! Save Point, vamos aquela salva de amostra. Opa, vou pegar aqui um. Taxi Trebles, mais um joguinho clássico aí da Disney. Agora a gente subiu pra cá que é o Upper Vent. Nós estamos agora aqui mais pra cima do que a gente tinha que estar mesmo. agora vai dar certo, hein, Clã? this is babies and toddlers where do you guys think we should start swordge didn't you mention music affirmative goofy hmm all right why don't we look for things that make noise sure thanks content here What do you mean for me? Hey, where are you Tom? <laughs> I think they really are good guys. Hold well <laughs> you wouldn't have trusted them otherwise. Don't and I know that your trust is a hard-earned treasure. Hmm. Well, for all our sakes, let's hope you're right, cowboy. I'm willing to give a chance, por um pouco mais Especialmente se Andy e nossos amigos de volta. Bom, vamos tentar achar nossos amigos então, né? Que é que a gente está à procura aqui. Oh, tá aparecendo uns diferentes ali. Finalização do Buzz e do Uri Oh, yeah. Oh, yeah. Cadê? Não consigo achar os bichos. Yeah. Vamos pra baixo aqui então. Yeah. Ah, desce, desce. Não vou seguir. Ataquei pouquíssima gente. Blizzard. Ai, vira. <risos> Vou falar um Blaze agora, não fala Fire. Blaze! Não, agora que a gente tem o um mapa, pelo menos dá pra ter mais noção da onde a gente pode ir e né? até onde a gente Sim, pode chegar. É <risos> <risos> Leva o 14 pro Wood. Vamos a finalização aqui dos dois. Tô jogando legal, tá jogando legal. Tem mais gente, não. Vamos seguir pra direita aqui, né? Não, porque a direita ali é pra fora, né? Então é pra cá mesmo não vai pra caminho que tem que ficar. Vamos nos acudir você aqui no seu amigo. Aí. Aí. Primeiro mundo é bem easy, né, velho? O primeiro mundo aqui tá bem fácil com o bot ainda tá muito, muito, muito fácil. Muito boa. Nada complexo. Vou um aqui. Sim, geral aqui de magia. Over there Over there, aonde? Aqui? Over there, aonde, Wood? O cara falou: Tá ali! <risos> tá ali aonde, querido? Sim. E tá ali Sim. o quê? Não sei Sim. o que a gente tá procurando direito. Ah, tem que procurar por brinquedos que façam barulho. que façam barulho vocês se eu posso pular na cabeça lá em cima parece que tem alguém será uma caixa registradora aqui para nós bater e ter dinheiro mas aproveita vai dar aquela rovadinha né vamos subir aqui na Barbie Onde? Onde? Onde, tá? Onde você tá vendo o Lucky Emblem, o Donald, do seu chapado? Olha que chapado, velho. Onde ele tá vendo o Lucky Emblem, velho? Nossa, chapadaço. esse palquinho aqui, vamos ver. Não, os sapos são uma orquestra, mas eles não fazem barulho. Is this it? Opa! Eita! Ah, tem que. Ah, ok, tem que correr aqui no disco. Sora, you've never used a record player, <laughs> huh? Like this. <laughs> It's working. Wait, did that sound off to you? I Huh? Hey! Sora, there's some kind of strange noise coming from the orchestra. Got it. Woody, you keep the record going. Whoa, whoa, whoa, whoa. Tem que achar quem está fazendo um som estranho. Eu acho que é esse cara aqui, ó. Hum. É esse cara aqui, ó, que tá todo é um travado? Novo. Um huit correndo velho, esse jeito que ele corre é muito bom, tão desengonçado. Something uh, hmm. seems to be stuck in this tuba. I'll get it out. Almost got it. There. Hã Son? Uh, yes, sir. That's the soldier Sarge lost contact with. So you found Ham? Yes. But while I was radioing in, a giant hand grabbed me. And it stuffed me in there. They must have taken Ham to another location. We have to hurry. Wait, Corporal. You're not fit for action. But Sarge. Your tour is over son. and it's all right. Our trusted allies will take over. I will move the corporal to a safer location. Good luck gentlemen. Obrigado huh? Hey hey hey hey What is going on? Oh, right! Woody! Mission complete! U. U. U. U. me U. U. U. Sorry, there's no time to rest. Ham needs us. <sussurra> <sussurra> Então estamos atrás do porco falante, né? E que falaram que não está por aqui. Então vamos procurar o porco.